Bom dia, senhor Antônio. Eu gostaria de fazer algumas perguntas para o senhor, tudo bem? Tudo bem. O senhor poderia falar o nome completo do senhor? Antônio Dácio. Em que ano o senhor nasceu, Sr. Antônio? Em é, é, 1999. E o senhor tem quantos anos hoje? 45? 46? O senhor sabe dizer para mim em que ano nós estamos? 2005 E o senhor sabe o mês? É... Não, não sei O dia é... da semana? É... Segunda E o dia do mês o senhor consegue lembrar? Segunda Que horas o senhor acha que é agora mais ou menos, senhor Antônio? Agora... Onze horas Onze horas? Onze horas. Tudo certo o senhor sabe qual cidade que nós estamos? É, Ribeirão Preto. O bairro? É, não sei. O local que o senhor está aqui, o senhor sabe onde o senhor está aqui agora? A sala. Mas o que é essa sala aqui? É um hospital? É uma clínica? É, é, clínica? Clínica. É clínica. Muito obrigado, Sr. Antônio.